Descubra as palavras. Vamos traduzir o que você, você conseguiu identificar. O que, que é a E? Eu, eu sou. Eu sou o quê? É. Uh, socialista. socialista. Socialista. E elétrico. E, ele... e? E elétrico. Não, não é elétrico. É centric. É-centric. O que, que é? Socialista e-centric. E-centric. E, e, centric. e, centric. e afrocentric. É Ó, e e oh, afro, você identificou, certo? e cêntric? É um afrocêntrico. Um, um afrocêntrico. Um afro é, um negrocêntrico. cêntrico, <risos> <risos> um negro -cêntrico. <risos> afro Afrocêntrico é centrado no, na cultura africana. Por exemplo, fala que a, nossa, que a gente vive numa sociedade eurocêntrica. Eurocêntrica, tipo uma cultura centrada na Sim, Europa. Eurocentrista. A escola é o maior exemplo de cultura é, eurocêntrica. Aí, você Nossa. entra em fileirinha, é. aí o professor vem, ó, o é, conteúdo é esse, é isso que tem que aprender. Entendeu? Porque a, ela é eurocentrada, se fosse afrocentrada, seria roda, talvez. Então, tipo, o que ele quer dizer aqui, Afrocentric, amelético, socialist, and eccentric. Agora aqui, tipo, afrocentrico, eu sou elétrico, tipo, não vai dar. Então, tipo, eu sou, eu tiro sujeito oculto, sou. Afrocêntrico, sou elétrico, socialista e excêntrico. Fica quase a mesma coisa. E... Tipo, não é sempre que.. Não é, não é sempre que os raps dá pra quase traduzir assim. Aí... É por isso que ninguém traduz as músicas, né? É. Acho que é uma Pé de rima. Afrocêntrico, sou elétrico, socialista e excêntrico. Pensando que é um rap aí de mil. No anos... do início e... dos anos 90, do A Tribe College Quest. Era uma época que os rap eram bastante. Afro-cêntrico, né? Tipo, resgatava bastante a cultura afro. É um versinho muito curto. Que eu acho que não parece aquelas. Já apresenta quem é ele. Já apresenta quem é ele. Ele já chama ele. Ele que ele é. Que chega... Eu tô tentando imaginar ele falando. Afrocentric, I'm socialistic, and eccentric. Eu tô tendo essas aulas. Então, eu, até o, o meu escutar é diferente agora. Porque você não dá importância. Você escuta, você põe o rapper ali. Pra gente que não entenda, é tudo igual. Mas não é. Agora eu consigo perceber alguma coisa com ah, Não tem rima aqui. Mas isso é fonética. Pode ser as nuances das palavras. Sim. É muito interessante isso. É, né? Porque você fica com o olho crítico, né? Crítico assim. Essa semana mesmo, eu tô me pegando, conversando com as pessoas, aí eu mesmo falo, nossa, eu beimei. <risos> Mas eu nunca parei. Eu que tô nessa coisa de rima faz um mês, uhum. então eu tô começando a escutar mais as palavras